Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas regras ortográficas do português. Para isso, eu trouxe alguns exemplos que vão mostrar para a gente como algumas das regras ortográficas que falaremos hoje funcionam. Antes da gente entrar nos exemplos do vídeo de hoje, no conteúdo em si, a gente precisa compreender o significado da palavra ortografia. A palavra ortografia se refere a um conjunto de regras da gramática de uma língua. É com a ortografia adequada que conseguimos escrever os nossos textos de acordo com a gramática, não só prestando atenção na maneira correta de escrever uma palavra, mas também prestando atenção na pontuação e acentuação de todo o texto. Bom, é importante eu ressaltar que, neste vídeo, nós não veremos todas as regras gramaticais, mas sim apenas algumas, que são muito comuns no nosso dia-a-dia. -dia. Aprender a ler e a escrever não depende apenas de memorizar regras, apenas através da leitura e da escrita que nós conseguimos nos acostumar e aprender cada vez melhor nossa gramática, nosso português. Uma coisa comum que podemos encontrar em textos no nosso dia-a-dia -dia é que algumas letras diferentes podem produzir sons iguais, como, por exemplo, as letras X e CH. Quando elas aparecem em diferentes palavras, às vezes, podem representar o mesmo som, mesmo sendo letras bem diferentes. Outras letras da nossa língua também criam o mesmo efeito, como, por exemplo, as letras S, SS e C. Cedilha. Palavras como ameixa e caixa, por exemplo, são palavras que devemos escrever com a letra X, mas que é comum confundirmos e acabarmos colocando o CH no lugar. Se lermos essas duas palavras cuidadosamente, conseguiremos perceber que o som que a letra X representa é muito semelhante ao som que as letras C e H representam. Por exemplo, em palavras como flecha ou broche, o som sh de chiado aparece nestas duas palavras, mas sendo representado por letras diferentes. Em ameixa e caixa, temos a letra X, já em flecha e broche temos as letras ch. Para a gente lembrar quando utilizar o x em lugar do ch, é só a gente saber que o x no meio de uma palavra só aparece quando vem depois de um ditongo, ou seja, com uma sílaba formada por duas vogais e uma consoante. No caso da palavra ameixa, temos a sílaba mei, com a consoante m e as vogais e e i. Depois do ditongo, devemos colocar a letra x para representarmos o som de chiado. Na palavra caixa, nós temos a mesma coisa, um ditongo na sílaba cai, com a consoante C e as vogais A e I, sendo seguidas logo depois pela letra x. Com as letras S, SS e C cedilha, nós podemos confundir da mesma maneira. Os três sons representados por estas letras podem ser exatamente iguais a depender da palavra em que aparecem, como, por exemplo, com as palavras sábio, assinar e caça. Essas três palavras possuem cada uma, respectivamente, as letras S, SS e C cedilha para representar o som de S. Se prestarmos atenção, conseguiremos perceber que, como no exemplo anterior, essas três letras estão representando um som igual, sábio, assinar e caça mesmo sendo letras diferentes. Para que a gente saiba quando a gente precisa usar cada uma delas, algumas regrinhas são importantes. Por exemplo, as letras ss e cedilha nunca iniciam uma palavra, diferente da palavra sábio, que se inicia com um único s, e não dois. Bom, veja a palavra assinar. Foi necessário utilizar os dois s, pois com um único s entre as vogais, nós acabaríamos por representar o som de z", tendo, então, a palavra asinar, ao invés de assinar, entendeu? Bom, a vogal final de algumas palavras pode também nos confundir de vez em quando. Vogais como e e o são vogais que, dependendo da palavra em que aparecem, podem representar um som diferente. Vamos ver alguns exemplos para compreendermos melhor sobre o que eu estou falando, ok? A frase eu não sei o nome daquela ave, é uma frase que possui duas palavras com final em "-e". Se lermos estas duas palavras isoladamente, conseguiremos perceber que a vogal "-e", representa um som de "-i", em algumas circunstâncias. A palavra ave, por exemplo, mesmo que devamos escrever com a letra "-e", temos o costume de falar ave, como se escrevêssemos com a letra "-i". Isso acontece quando a vogal final da palavra é enfraquecida pela sílaba tônica, ou seja, pela sílaba forte da palavra. A mesma coisa acontece com a frase o menino ainda não é adulto, porém com a vogal "-o", e não com a vogal "-e". Nessa frase, temos as palavras menino e adulto, terminando com a vogal "-o". A palavra não também está terminando com "-o". Porém, como a sílaba tônica desta palavra é a própria palavra inteira, o "-o", não fica parecendo "-u", no final, pois ele está dentro da sílaba tônica, dentro da sílaba forte da palavra. Já nas palavras menino e adulto, a sílaba tônica não está na posição da vogal "-o". Então, se prestarmos atenção na palavra menino, perceberemos que a sílaba forte desta palavra é a sílaba "-ni". Já na palavra adulto, temos a sílaba "-du", como sílaba tônica. Do mesmo jeito que a letra E acaba representando o som de I em algumas ocasiões de fala, nessas duas palavras, menino e adulto, o som representado pela letra U surge no lugar do que seria a letra O. Mesmo que devamos escrever menino e adulto com a letra O no final das palavras, para seguirmos a ortografia da língua, ainda é muito comum de dizermos meninu e adulto. Isso por conta da sílaba tônica, da sílaba forte da palavra, que está enfraquecendo as sílabas finais. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje, que existem várias regras no nosso português que é importante que a gente saiba para seguirmos adequadamente a nossa ortografia. Porém, é bom que a gente saiba também que não é apenas memorizando regras que aprendemos a ler e a escrever adequadamente, mas também mantendo o costume da leitura e da escrita. A gente se encontra no próximo vídeo, então, tudo bem? Até lá e bons estudos!